Oi! Como você pode ver, hoje o vídeo está um pouco diferente. A gente está aqui nessa parte que vocês não conhecem da Casa Rock ainda, que é uma parte que a gente está fazendo uma reforma. Aqui a gente está fazendo, pintando tudo de branco, né? E a gente vai deixar esse espaço aqui para tirar fotos e fazer vídeos. Quem mora em casa alugada e tudo mais, Talvez tenha esse problema que tem aqui ó uma parede bem irregular é, numa cor qualquer e tá ali precisando fazer uma reforminha na, na casa e tudo mais. Então nesse caso aqui você pode ver que a parede é bem irregular tá vendo? Ou você tem você tem várias opções né no caso. Algumas delas são essas: pinta de branco porque a tinta branca ela é bem uniforme e dependendo da iluminação que você colocar perto, essa, essa aqui é a primeira demão ainda, ele era daquela cor lá, é a primeira demão ainda, mas dependendo da cor que você colocar, no caso branco, e a iluminação, no caso dessa iluminação aqui, ela não está dando sombra na parede, então você vai perceber que ó, de perto ela é bem acabadinha, mas quando você fica mais longe e a iluminação ajuda ele vai ficando cada vez mais claro, claro, a gente acabou de passar a tinta ali, então ele ainda está secando, está um pouquinho uh, amarelinho ainda, mas como você pode ver, ela vai ficando cada vez mais clara e vai ficando uniforme, então ela esconde todas as deformidades. Agora a segunda dica bem bacana, eu vou deixar aqui para vocês, vou deixar aqui do lado já o vídeo de como que você vai fazer essa parede, mas eu vou mostrar no final do vídeo, então acompanha aí no final do vídeo para você ver como é que vai ficar legal. Essa parede aqui a gente vai colocar tecido nela toda. Só que não é de uma forma convencional como você encontra na internet normalmente. A gente vai colocar o, o tecido nela uh, pregado. Não vai ser colado. E se você tiver com qualquer dúvida, já coloca aqui debaixo nos comentários que eu já vou responder pra vocês. Mas essa parede aqui quando ficar pronta vai ficar muito espetacular. Já fiz isso já em outros lugares. E você vai ver como é simples. Não deforma a parede. Então numa casa alugada você pode fazer tranquilamente. E com tecido... Ele vai ficar maravilhoso. Não é colado, melhor parte. Você pode tirar o tecido e levar para outro lugar se você mudar também. Então é muito legal de fazer isso daqui, tá? Essa parte aqui ainda eu vou pintar, essas duas partes aqui. Mas é muita parede, então a gente está fazendo aos pouquinhos. Ali o Thomas está fazendo ali a parte de baixo. E eu tô indo para a parte de cima, que eu tô usando esse rolinho aqui, eu tô fazendo toda a parte de cima. Aqui essa parede a gente fez a primeira demão já, e aqui vai a, segunda de... a primeira demão também. Então aqui ainda falta... Aqui a gente vai fazer uma demão só para uniformizar a parede toda numa cor, e depois a gente vai fazer o tecido nessa parede. Aquele canto vai ser o canto onde vai ficar o... o quartinho de bebê, que vocês vão ver que vai ficar super lindo. E ali... Aqui vai ser o canto do vídeo e ali vai ser o canto onde a gente vai tirar foto, vai ter o fundo infinito ali para fotos. Então a gente está aqui, estamos só fazendo a parte de baixo. Manda vou oi para a câmera, amor. <risos> Ó, mas só para mostrar aqui o tecido, ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Pode ver que a, a parede é bem uniforme, é bem uniforme, olha, é bem deformada, desuniforme então ela tem vários probleminhas aqui, a gente não quis tratar isso porque aqui é um barracão alugado e tudo mais, eu não quero ter trabalho então o que, é que eu vou fazer aqui essa parede vai ser todinha feita com tecido aqui é uma demonstração para vocês, como ser. então ela vai ser pregada em cima, nas laterais e embaixo e nas laterais então esse tecido se é um lugar alugado você só retira ele todo dá uma tratadinha onde você vai prender lá em cima e já tá pronta, a parede tá ok de novo. Aqui, ó, se você ver, deixa eu tirar esse daqui, pra vocês verem. Embaixo é todo deformado, mas quando você coloca o tecido, olha que maravilha. Ele deixa tudo uniformizado, é maravilhoso. Vocês vão ver o, o, o, a finalização, ele fica perfeito. Bom, a parede está assim, a gente já deu uma demão. Essa daqui eu dei uma demão um pouquinho mais grossa, porque ela estava um pouquinho pior. Mas agora a gente vai deixar tudo secar e amanhã a gente volta para terminar essas partes aqui. Por enquanto, eu tentei tirar o máximo possível que tinha de imperfeições nas paredes. É difícil numa casa alugada você ficar mexendo em paredes e tudo mais. Então nesse ambiente a gente está tentando atrelar uma parte mais fofinha, uma parte mais industrial e o custo-benefício legal também, né? Então a gente não vai deixar as paredes totalmente lisinhas para deixar um ambiente um pouco mais rústico, mas mesmo assim fofinho porque é um ambiente para TVB também. Bom, para fazer essa parede é bem simples. Eu não vou ensinar muito sobre ela porque tem muitos vídeos no YouTube já falando sobre isso. Mas aqui eu fiz dois triângulos. Eu fiz um maior aqui, grandão, e um menor. O mais importante, como eu tô fazendo forma reta eu tenho que pegar uma régua e fazer retinho mesmo. A gente usou uma régua de alumínio que eu tenho aqui para cortar tecido, então já deixei bem retinho. E umas dicas interessantes: quando você utiliza a fita crepe, você tem que utilizar para pintura, porque ela não vai ficar resíduo na parede de cola. E quando você passa ela, você pega a marcação que você fez e coloca para dentro dela. Então você vai passar ela para fora, como tá aqui, ó. Eu fiz a marcação, só que a marcação está para dentro Então eu passei ela bem rente com a marcação Só que a marcação para dentro porque daí depois não vai ficar a marcação Mesmo que for de lápis ou de uma cor que seja parecida com a tinta Fica feio aparecer a marcação da, da, da forma que você fez E o aqui quando você passa na parede ela não fixa totalmente Então você tem que vir com a fita e você vai apertando assim ó, Com a fita mesmo para ela ficar bem fixa na parede e quando você pintar ela não vazar para lado de cá, ela ficar bem retinha. Aqui a gente está fazendo essa cor aqui, a gente pegou a tinta branca e misturou com um pouquinho de pigmento preto, então ela já ficou nesse tom aqui e esse daqui vai ser um tom um pouco mais escuro. Esse daqui então vai ficar com essa faixa no meio e depois esse daqui, você vai ver na finalização, mas vai ficar bem legal. É muito simples de fazer e dá um ar super diferente para o ambiente já, é, com a mesma tinta você pode mexer e fazer com outras cores, se for rosa, você adiciona um pouquinho de pigmento vermelho, ele vai dar uma diferenciada. Se for azul, você adiciona mais azul ainda, ele vai ficar um azul um pouco mais forte, então é bem legal e é bem fácil de fazer, compensa bastante. E assim ficou o quartinho do bebê nesse canto aqui. Ainda a gente vai terminar os outros cantos, mas primeiramente ficou pronto esse daqui, onde a gente vai deixar aqui para tirar fotos dos trocadores que a gente fizer de novidade tudo aqui em cima dessa cômoda. Ainda vai rodinha nessa cômoda porque a gente gosta muito de trocar aqui as coisas de lugares, então a gente vai colocar rodinha nela. Aqui o bercinho vai ficar aqui sempre com as novidades que a gente vai colocar para vocês. E eu vou lançar também uma coleção de vídeos que você vai ver sobre ah, os kits versus... Uh, mais diferentões que a gente pode fazer. E eu vou ensinar vocês a fazer também kit verde de São João, de Natal, kit verde tudo personalizado aí. Dependendo da época do ano, eu vou mandando aí os vídeos. Então fica ligado, já se inscreve no canal também. Ativa o sininho aí pra você ficar sabendo das novidades que a gente coloca, porque tem muita coisa legal que a gente faz. E aqui, essa parede lindona aqui de tecido que de longe nem parece de tecido, mas ela é de tecido e não é tecido colado. Isso que é o mais interessante. Só pregadinho nas bordas ali tecidinho aí que você pode fazer de qualquer jeito, de qualquer tecido, tecido aí que você pode utilizar qualquer um que você tiver ou que você comprar, em qualquer estampa que for, então isso que é o interessante do tecido e ele é só pregado nas bordas, isso que é o interessante, se você quer ver como que foi feita essa parede aqui eu vou deixar aqui já o vídeo certinho aqui ó, acho que vai estar aqui ou vai estar aqui do ladinho o vídeo de como que você pode fazer essa parede aí mas aqui, mostrando o outro lado aqui, vai ser os vídeos onde eu vou gravar do canal A maior parte vai ser gravada desse lado aqui, onde a gente fez esse design na parede Aqui do outro lado, temos também essa parte onde fica vai ser feito sempre as fotos dos produtos que você vai ver na Casa Rock E essas fotos são feitas nesse fundo infinito que a gente fez aqui mas você vai ver que as fotos ficam maravilhosas, tá? Esse é o nosso estúdio. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo já o que, que você gostou, o que, que você gostaria que tivesse aqui a mais, porque a gente ainda está em fase de obras, então esse lugar aqui pode ser alterado, vai ser dinâmico. Então eu gostaria de agradecer muito se você viu esse vídeo até aqui. E acompanha a gente nas redes sociais ou no site csrock.com.br. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música